Olha que terraço fantástico, olha isso, é um pátio gigante, isso que ele está meio assim sem vida, meio largado, mas se você botar plantas, fazer pergolados, olha só lá o do vizinho, já tem uns pergoladinhos, já tem umas plantinhas lá no fundo lá, ó. olha só, imagina tudo que você pode fazer nesse imóvel. Olha o quanto de potencial que esse imóvel tem. Eu tenho ele à venda que é um três dormitórios com suíte, banho social, de esquina, mobiliado, decorado pronto para uso. Ainda tem duas vagas de garagem, olha ali o mar, pertinho no mar, bairro Navegantes, rua Moacir. Olha o tamanho desse sobrado, desse terraço. Olha que bacana. Aqui pega o sol da tarde, ali é o fundo. Aqui a gente está frente sul, ali depois é a divisa de Atlântida. Obras a todo vapor em Capão da Canoa. A praia que mais cresce no litoral norte. Então, se você procura fazer um bom investimento no litoral, com certeza é em Capão da Canoa. Olha só, aqui a gente já tem uma bela planta. Já muda o astral desse terraço, e aqui a gente volta para o apartamento, aqui tem um todo também, de repente se você achar o, o sol da, da tarde aí meio forte, a gente tem um todo para anemizar, e olha que bacana, uma sala de jantar com seis cadeiras, muito bonita, um móvel em laca, aqui Forma, um espaço gourmet, né, com a sacada de frente todo com cortinas blackouts e mais a cortina de decoração olha que imóvel show de bola pessoal, para você que busca um imóvel aqui no litoral se inscreva no canal, segue a gente eu estou gravando vários vídeos vídeos de segunda a sexta um vídeo novo por dia um vídeo em clipe e vídeo falado assim que eu apresento o imóvel realmente é um tour mais completo, eu vou falando, explicando, tá certo? Mas se você gosta de ver um vídeo mais curto só em clipe, tem também no canal, dá né? vídeos de 13 minutos, esse dá um pouquinho mais. Olha que sala bacana, olha só a amplitude dessa sala. Isso é um apartamento grande, mas os móveis são gigantes, olha só, um sofá gigante, mesa grande... Olha o tamanho dessa poltrona Nem é poltrona É um sofá de um lugar e meio Sei lá Olha só Que bacana Esse imóvel está à venda tá? Um milhão e duzentos mil reais Olha eu aqui para quem não me conhece Prazer Olha só Mais um barzinho Imóvel climatizado Imóvel pronto para uso então, para você que busca imóvel no litoral, é uma belíssima opção. Como é de um construtor, estuda receber o seu imóvel como parte de pagamento. Então, é uma boa opção também para você que quer fazer um upgrade. Olha aqui cozinha também. É um imóvel semi novo, tá? Tem alguns móveis não foram usados, mas alguns sim. Então tem algumas marquinhas de uso, assim você vai ver, ó. Mas é muito bem cuidado, muito bem conservado o imóvel. Cozinha completa, bastante armário, os elétrons completos. Imóvel pronto para uso realmente. Junker instalado, água quente, gás central, espera para split. Olha essa lavanderia aqui, show, né? Você pode aqui, ó. Ali tem espaço para uma porteirinha, você pode botar uma porteirinha, ter animais de estimação, imagina seus filhos, cachorrinhos, que também são filhos correndo aqui no, nesse terraço. Esse imóvel nem dá para chamar de apartamento, é uma casa, realmente é uma casa. Eu vou mostrar a área íntima, depois eu termino aqui no living. Aqui para o corredor temos dois quartos de decoração, painel elétrico, aqui a gente vai para os quartos temos o primeiro quarto aqui climatizado, roupeiro em L bem alto até o teto, móveis de qualidade, uma TV pequenininha aqui, esquadrias de qualidade também olha só, já com as persianas esse quarto na configuração de duas camas. Aqui mais um nicho mais com funcionalidade de decoração. Aqui um roupeirão bem grande até o teto também. Observe que o imóvel está completo. Então se você busca um imóvel para passar o próximo verão aqui em Capão da Canoa, entre em contato comigo, meus contatos estão aí abaixo. Lembrando que esse imóvel está à venda, 1 milhão e 200 mil reais. Três dormitórios, tem duas vagas de garagem. Olha que quarto bonito, essa é a suíte. A suíte do patrão, da patroa, também climatizado. Olha esse arzinho gelando no verão aqui, você pertinho da praia. Que imóvel bacana, aqui um roupeiro em L, já um roupeiro maior, um quarto maior. Sérios, detalhes, decoração. O pessoal realmente caprichou. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, o box. E aqui é diferente esse banheiro, um pouco do lado. Olha só. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Ah, eu não mostrei aqui. Opa! Tem mais um banheiro aqui. Ó, um banheirinho. A luz está desligada. Deixa eu ligar. Opa. E aqui eu acho que está queimada a luz. <risos> Ali. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Deixe seu like. Curta, comenta, compartilha. Passa para um amigo que procura imóvel no litoral. E se você procura imóvel no litoral. Não esquece de nos seguir. De se inscrever aí no canal. E mandar um whatsapp comentário no vídeo, enfim, que a gente pode agendar uma visita a esse ou a outro imóvel do seu gosto, tá certo? Muito obrigado, até o um próximo vídeo, fiquem com Deus!